Se você é daqueles que acha que precisa decorar tudo para mandar bem neném, cola com a gente que a gente vai te dar aquelas dicas bem basiquinhas para mandar super bem na prova de história e na prova de humanas. Vamos juntos? E aí, meu povo? Eu sou a Natália de Souza, faço parte do time de História aqui do Descomplica e estou aqui para dar aquelas dicas bem basiquinhas sobre como estudar História e mandar bem na prova de Humanas do Enem 2020. A primeira dica é montem uma boa estratégia. Gente, você não vai esperar chegar lá no dia do Enem para saber qual é a melhor forma de fazer a prova para você, né? Então, o Enem é uma prova cansativa, que requer atenção, então vocês precisam saber como é a melhor forma de fazer a prova. Não sei, quero começar pela prova de redação? Quero começar por linguagens? Quero começar por humanas? Isso precisa estar definido por vocês antes de chegar lá. Então, por exemplo, quando você está vendo aquele crush né, lá no Instagram, você vai lá, vai curtir aquela foto antiga, né? vai comentar os stories. O Enem está basicamente na mesma língua. Né? Tem algumas pessoas que funciona melhor lendo o enunciado antes de ler o texto. Para algumas pessoas, funciona melhor ler o texto antes de ler o enunciado. Mas tudo isso você precisa estar preparado para quando chegar na hora da prova e já estar tá prontinho para fazer da sua forma e do seu jeitinho uma outra coisa muito importante gente é que o Enem gosta de conceitos então, você já sabendo disso, vai separar os termos, os conceitos que o Enem gosta, como toyotismo, fordismo, por exemplo, mas não se preocupe. A mãe trouxe o problema, a mãe traz a solução. Aqui, lá no Desco, a gente tem o GEP, que é o Guia do Estudo Perfeito, que vai te ajudar não só a estudar, mas a garantir as melhores técnicas para chegar lá na hora da prova e mandar benzão em história no Enem 2020. A nossa próxima dica é façam resumos. Pessoal, é importante assistir o conteúdo, é importante ler o material, tá por dentro do que tá acontecendo na matéria. Mas para isso, né, para vocês entenderem aquilo que vocês estão compreendendo da matéria, aquilo que já tá ok na matéria, vocês precisam fazer resumo. O resumo é a forma da gente identificar aonde está a nossa dúvida. Então, não se limitem, façam desenhos, façam anotações, façam tópicos que vocês do que, daquilo que vocês consideram mais importante, beleza? E aí. Eu... Posso trazer a palavra do quer que desenho hoje para vocês? Aqui no nosso canto direito, vocês vão encontrar uma playlist com os principais mapas mentais dos tópicos mais caem no Enem, como, por exemplo, Guerra Fria, Ditadura Militar e América Colonial. A nossa próxima dica, pessoal, é entendam o contexto histórico e montem uma linha do tempo. É muito importante compreender que nada acontece por acaso, gente. Ninguém levanta um dia e fala, hum, hoje eu vou renunciar. Será que Vargas um dia acordou e falou: Ah, não tô afim mais de ficar no poder? Vou dar tchau. Claro que não, né, gente? Todo fato acontece porque ele tá cerceado, tá cercado por vários acontecimentos, né? O que estava tava acontecendo na economia, o que estava acontecendo na política que fez Vargas renunciar naquele momento. Então é importante que o contexto histórico vai indicar pra gente, né, os fatores que levaram à renúncia de Vargas, por exemplo. Então é super importante estar por dentro do contexto histórico. Uma outra coisa importante é a linha do tempo. É importante que a gente compreenda como a nossa história está dividida. Então, um exemplo mais básico, aqui no caso do Brasil. A nossa república tem várias temporalidades, como a República da Espada, a República Oligárquica, a República Popular, Populista. Então, você precisa saber mais ou menos em que momento foram essas repúblicas, o que consistiu basicamente cada uma delas, porque isso vai te ajudar a chegar na questão e já entender o que estava acontecendo ali dentro. Os fatores políticos, econômicos, sociais que vão estar influenciando dentro desse período, beleza? A próxima dica é tenha um pensamento crítico. Pessoal, parece bobeira falar isso, né? Mas o Enem ele não vai ficar ali te cobrando datas, quando foi o que aconteceu tal coisa. Claro que saber, né, minimamente o que está acontecendo em que momento é importante. Mas muito mais do que isso, o Enem quer de você pensamento crítico. Ele quer que você consiga olhar para aquele fato histórico, para aquele acontecimento, para determinado período histórico e fale assim: tá, quais foram as consequências políticas, econômicas e sociais que está relacionado ali dentro com esse acontecimento? Acontecimento. Então é importante que vocês consigam pensar criticamente de que forma os fatos históricos estão influenciando dentro da nossa sociedade. E isso serve tanto lá para o período do acontecimento quanto para hoje. O Enem gosta muito disso, gosta de dar um exemplo uh, do passado para falar sobre hoje. Então estejam atentos ao pensamento crítico. Larga esse negócio de decorar data e etc. Foca em pensar criticamente sobre esses acontecimentos. A nossa próxima dica é façam mais exercícios. Gente, parece bobo, né? Mas como eu falei para vocês lá na dica número 1, um, estratégia é muito importante. E dentro da estratégia está fazer exercícios. Conhecer a prova que você vai fazer é mais do que importante, é essencial, gente. Saber a forma que o Enem gosta de cobrar determinados assuntos, qual é a forma que ele gosta né, da sua resposta, é essencial para que você consiga chegar lá na hora e saber o que o Enem vai te cobrar, vai te pedir, e principalmente, a forma que ele vai fazer isso. Então, vocês vão conseguir fazendo isso através de exercícios. Então, resolvam mais exercícios, separem ah, para resolver cinco exercícios do eixo político, cinco exercícios de eixo social, mais cinco de eixo cultural, e assim vocês vão conseguindo não só conhecer a prova, mas conhecer, é, separar né, cada eixozinho, político, econômico, socioeconômico, e assim vai. Pessoal, estamos chegando ao fim daquele nosso ler, mas eu não posso deixar de dar uma dica que é importantíssima. Leiam notícias. Apesar das pessoas acharem que história coisa de velha, coisa antiga, só estuda sobre gente morta, esquece isso, gente. A história também é hoje. A história é é agora. Nós estamos aqui conversando, batendo um papinho e fazendo história. Então leiam notícias, saibam o que está acontecendo no mundo. No meu ano de redação, por exemplo, eu não, não lia, não tinha o costume de ler muito sobre notícias e quando cheguei lá caiu sobre a imigração dos haitianos aqui para o Brasil. E eu nem sabia que isso estava acontecendo. Mas aí eu chamei na interdisciplinaridade, chamei a Geografia aqui para me dar aquele auxílio e mandei super bem na redação falando sobre imigração. Então, duas coisas muito importantes, gente. Leiam notícias, saibam o que está acontecendo ao redor do mundo, porque a prova de vestibular não é alheia aos acontecimentos do mundo. E chamem na interdisciplinaridade o Enem ele é muito interdisciplinar. Então, a prova de humanas, você vai ter questão que vai cobrar história, geografia, filosofia, sociologia, tudo muito junto e misturado, gente. Assim como a nossa vida, né? E aí, isso pode até mesmo te ajudar na redação, como eu acabei de falar, que foi o meu caso, né? Então, estejam atentos ao, àquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você então, para aqueles 15 minutinhos do seu dia para dar aquela olhada no jornal, seja, ah, é importante, Pesquisem em fontes diversas. Não olhem sempre o mesmo jornal, não. Tentem olhar pelo menos uns dois, três, para pelo menos entender a forma que cada um tá falando, sobre o que cada um tá falando. É mega importante. Então, chegamos ao fim desse rolê das dicas de história, né? Então, deixamos aquelas dicas para você mandar benzão na prova de Humanos no Enem 2020. Então, separa aquele tempo, coloque em prática e foca naquilo que vocês precisam. Porque o Enem tá aqui, ó, batendo. Na porta, né? Mas não se preocupem, porque a gente tem aqui no Desco todo um plano preparado e voltado para você revisar todo o conteúdo até o Enem 2020. Então corre para assinar, não marca bobeira, que o link está aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e chama os amigos que não podem perder essas dicas maravilhosas, beleza? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima! Vocês pensaram que eu não ia ver mais minha carinha aqui hoje, né? Mas eu tô aqui para falar que vocês precisam saber o que priorizar daqui até o Enem, né? Então toque nessa playlist aqui do lado que vocês vão ver os top conteúdos das matérias que mais caem no Enem, de todas as disciplinas. Perfeito, é pode contar.